Oi Yasmin Oi, então é, eu já falo com você, tá? Calma aí, mas não desliga não Eu já falo com você, tá? Mas não desliga não Rapidinho Calma aí, eu já vou falar com você, não desliga não, tá? Eu vou... Calma aí, eu já vou falar com você, não desliga não Gente, hoje eu tô aqui, silenciei, tá? Hoje eu tô aqui com a minha amiga chamada Yasmin, vocês não conhecem ela ainda, nem nesse vídeo vocês vão conhecer ela Hoje eu vou fazer uma trollagem com ela, ela tá ali, aqui na ligação, ela nem sabe que eu vou trollar ela Então, vamos lá, gente, nem sei o que eu vou falar, vocês vão ver aí conforme o vídeo Deixa eu pensar. Oi, Yasmin Oi é, então, é que eu queria falar uma coisa com você O okay. Olha, é, assim, eu só vou falar pra você e tá, tal, porque eu confio mais em você Tá en, Então, é, eu, sabe, é, ah, é complicado de falar, sabe? Achá. Eu tô muito nervosa. Calma. Por quê? Eu tava aqui, aí. Eu acho que eu vou fugir de casa. Por quê? Eu acho que eu fugi de casa. Por quê? Não, não, tá muito difícil. Eu não tô aguentando mais. Ai, é porque é muito chato, eu não posso ver vídeo, eu não posso fazer nada Aí, aí, eu tenho que ficar estudando, na, estudar nas... É, enfim, aí, é, tá muito chato, sabe? Não aguento mais Eu já até arrumei Pronto, agora eu posso falar É, aí eu já arrumei minhas malas Aí, eu tô aqui terminando de arrumar e eu acho que eu vou amanhã cedo. Eu vou pegar a chave e vou sair. Luísa? Oi. Oi, fala. É provável, né? Claro que não, cara. Você acha que eu vou brincar com um negócio desse? Nossa, Yasmin, eu achava que eu podia confiar em você. E você veio me falar que é trollagem? Ah, você tem canal. Não, agora eu não sei se é verdade ou se é mentira. Eu não ia brincar com uma coisa dessas, Yasmin. Então tá. Mas eu acho melhor você não fazer isso. Por que não, cara? É a minha única solução Mas por que você não pode fazer nada? Você não pode ver vídeo, não pode gravar vídeo Por quê? Porque é... eles falam que eu tenho que estudar Que só tenho que estudar Que não sei o quê Aí eu tô muito triste, cara Você sabe quanto é difícil você ficar nas férias? Sem poder ver série Sem poder ter ver meus memes <risos> Tô muito triste, cara <risos> Ai, meu Deus, Luísa Cara, por favor, me ajuda Sei lá, me fala O que você acha que eu devo levar? Me fala o que você acha que eu devo levar É sério <risos> Cara, você acha que ia é vir é uma coisa tão séria dessa? Peraí! Ai, meu Deus, ai Miguel! Cara, é que eu tô muito triste porque eu não contei nem pra minha minha.. nem pra Maria Luísa isso. Eu só contei pra você. 99% Que isso, por quê? Porque eu ainda acho que pode ter pai, gente. Porque você tem canal no YouTube. Que isso, gente? Por que? Tá vendo? Casa. Ninguém confia mais em mim, só tem que estudar. Não posso fazer mais nada, cara. Aí você ainda não confia em mim? Eu confio, mas você tem certeza que vai fazer isso, Luísa? Tenho, cara. Você não vai me ver mais na escola. Você não vai me ver mais nas minhas redes sociais. Você faz questão, mãe... Se você for fazer isso, você também vai chamar a polícia, né? Sei, mas... Cara, é que... Sabe? O quê? Ai, cara... Sério. Eu vou até falar um poema aqui agora, de tão texto que eu tô. Ó. <tos> é... Na água escrevo o nome do céu. No papel escrevo o nome do, do Léo. E... Na, e eu escrevo teu nome na Pedra do Anel. Parabéns. <risos> Enfim. É, é, cara. É, eu queria falar só isso mesmo, tá? E é, Eu só não queria ir mesmo ah, por causa... Então, pode passar. Pode... De manhã eu ligo pra você, não. Manda mando mensagem. Tá bom, eu vou levar o meu celular e tudo Tchau Beijo Gente Ela acreditou Ela acreditou Ela Vocês não tem noção do quanto eu amo fazer trollagem, cara Já falou aqui comigo agora Agora, gente, vou ligar pra ela de novo Pra falar que trollagem Bora, bora, bora Agora, primeiro eu vou falar Uma coisa bem sinistra pra ela Vou falar que alguém da, Que eu conheço morreu Eu vou improvisar outro trote Aqui, mas enfim Eu vou ligar pra ela de novo Gente, vou ver o que ela falou ali. Não dá pra ver. Oi. Oi, Yasmin. Eu acabei de descobrir uma coisa pior ainda. O que é? Eu tenho uma amiga que ela se chama Ana Júlia. Aí eu descobri que a Ana Júlia morreu. Sério? Sério, cara? Ela era minha melhor amiga. Você era a melhor amiga que a Não, eu tenho várias melhores amigas. Eu tenho você, eu tenho Mani Luísa, tenho muita gente. E ela também era minha melhor amiga. Tô muito triste, cara. E ela morreu como? Ela morreu. Ela, ela tava... Gente, <risos> eu um pouco pra mim tá. Ela tava dentro do carro Ela tava... Nossa, meu osso estralou Silencio, gente Tava... Oi, ela tava. Ela... ela tava indo pra Disney. Aí ela tava indo pra Disney de avião. Aí. Aí quando ela tava indo pra Disney de avião, o avião dela caiu. Aí o avião dela caiu. Aí eu tive essa notícia agora. Passou até no Repórter. Passou até no SBT. Você não viu, não? não. Como. Ah, você descobriu uma atrição, né? Foi. E como você sabe que ela tava nesse avião? Porque ela é, mostrou é, o, a lista de mortos que, do corpos, dos corpos que acharam. E tava lá a fotinho dela com o nome dela. Tá falando sério? Tô, cara. Eu vou pesquisar. Pode pesquisar, pesquisa aí. Avião que caiu. Mano, agora eu tô arrasada. Você que não são? Quando eu descobri que sua melhor amiga morreu. Ela tinha sua idade? Não, ela tinha 13 anos. Ah, poxa. É, a gente, nossa cara, a gente era muito legal. Ai, eu tô muito triste, cara, e agora eu vou fugir de casa. Minha amiga morreu. Ó, oh, amanhã você ligar pra gente conversar mais desse assunto aí. Tá bom, mas antes disso, eu quero te falar uma coisa. Por quê? É... Assim, manda beijo, porque eu tô gravando pro canal... Eu sabia. Você acha que eu não sabia, Luísa? Sabia nada, você acreditou. Por que você acha que eu perguntei? Eu tô escutando barulho de você apertando sei lá o quê. De você toda hora parando, toda hora tirando o microfone pra falar alguma coisa. Mas você acredita? Eu não Mas eu tenho certeza que você acreditou. Você acreditou? Comentem aqui, pessoal, é, se ela acreditou ou não. Hashtag acreditou, hashtag não acreditou. Quero ver quem vai ganhar. Ó, eu só, eu só acreditei na parte da garota, porque eu fiquei sabendo, acho que faz muito tempo que um avião caiu. Sério? Sim, por isso que eu acreditei nessa parte. Mas na outra que saiu por que eu não acreditei. Ah, poxa vida... Não, mas eu tenho certeza que você acreditou. Mas enfim, manda um beijo aí pro pessoal. Beijo, gente. Então tá, muito obrigada pela sua participação no vídeo. E eu vou colocar a sua foto aqui na tela. Só já porque eu acho que eu não tenho foto sua. Manda uma foto sua aí pra mim botar aqui na tela, pra eles verem você. Enfim, tchau. Beijo. Muito obrigada por beijo. colaborar nesse vídeo. Tá, tchau. Tchau. Então, gente, esse foi o vídeo trolando minha amiga Yasmin Se eu achar uma foto dela Se eu achar, porque eu não tenho certeza Eu coloco aqui E ela é minha amiga Deus, Aí eu trolei ela Ela acreditou Ela acreditou disso, eu tenho certeza Se vocês acham que ela acreditou, coloquem aqui nos comentários Hashtag acreditou Se vocês acham que ela não acreditou, coloquem aqui nos comentários Não acreditou Mas ela acreditou, né? Obviamente Então, deixa seu like Se inscreva no canal me sigam no Instagram, que vai estar aqui na tela. Tumblr, underline e underline slime. Um beijo e tchau!